Eu sou uma mulher transexual identificada como travesti pela sociedade, portanto eu sou uma travesti. Você passa a ser um homem e o sistema não aceita é, homens fazendo exames ginecológicos. Então onde é que está o problema? Está no homem ou está no sistema? A gente precisa só de sensibilidade, só isso. As pessoas precisam ser mais sensíveis. Às vezes perguntam, nossa, quando que começou isso, sabe? E as pessoas não, não acreditam que isso venha da infância, que tenha nascido assim, por exemplo. Ou seja, a gente não tem trans nas escolas em função da transfobia. Tudo isso é sintoma do não direito à identidade. Qualquer pessoa pode exigir ser chamado pelo nome a qual ela se sente melhor. Qual o objetivo disso? é poder dar acesso à saúde. A identidade é a sua própria existência, né? A identidade como você se coloca no mundo, como você é reconhecido no mundo. Então, não é algo que dá para deixar para depois. É questão do médico olhar para aquele ser humano, com as peculiaridades dele, com a singularidade dele, e dar um tratamento de acordo. Eu poderia viver a minha masculinidade com o peito tranquilamente se a sociedade não me cobrasse tanto.